Chama rapaziada, tecno, tecno quatro, 4... Te... sei lá pronunciar mano, parece, olha, que que é isso, nome de empresa que vende produto tecnológico, quanto que tá custando isso, não faço ideia, não, mano, eu... eu desisto disso tio, outro dourado, Ontem eu postei aqui no canal um vídeo fazendo meu Picking Challenge e mostrando as novas cápsulas de adesivos do último Major CSGO Goal que irá acontecer na França. Antes de encerrar aquele vídeo, eu decidi abrir alguma dessas cápsulas e, obviamente, nada de bom veio. Porém, reassistindo a gravação, eu notei que o adesivo que eu mais queria, o VSM Dourado, em certo momento passou na minha frente, mano. E é por isso que hoje eu decidi abrir mais de 200 cápsulas e, mano, eu não esperava que isso tudo aconteceria. Dois VSMs dourado, cara. O CS2 chegou e agora as skins estão muito mais bonitas. E se vocês têm o sonho de ter uma faca no novo Counter-Strike, escutem o que eu tenho pra falar. Keydrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo mais utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas.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 Rapaziada, investi uma grana alta aqui, mais de R$ 1.50,0, Só para abrir cápsulas no CSGO, cápsulas do Major Paris. E mano, meu objetivo é um só adesivo dourado do DSM. Óbvio, qualquer outro adesivo dourado Eu não vou reclamar Porém, queria querido do VSM Por conta de toda a história do moleque Por tudo que ele passou O seu desbanimento Mano, quem começou a acompanhar um cenário lá em 2019 Nunca imaginou que veria o VSM jogando o Major Depois que descobriram que ele foi banido antigamente Quando era criança Só que as regras mudaram Ele vai jogar o Major E mano, eu quero o adesivo dourado dele então, reais Dá é pra comprar muitas cápsulas E eu vou começar aqui comprando 20 das assinaturas dos jogadores Que estão aqui como contenders e eu quero o adesivo do VSM dourado, mano E tem que falar, tá ligado? Você tem que falar pra atrair Porque é a lei da atração Já que eu quero o adesivo da Fluxo também Vou comprar 20 desse que eu posso ganhar O adesivo da Fluxo E aí eu até prefiro Até prefiro o holográfico do que o dourado, mano Sendo bem sincero Dos Challengers, eu confesso que não me interesso Agora dos Legends, cara Aqui eu quero, eu quero bastante Então, ó, 20 também Nossa, vai dar mais do que eu tava pensando, mano Mais 20 da logo dos times Nossa, muita cápsula. Vamos começar Dourado e holográfico é tudo que nos interessa. Mais uma. Glitter, cara. Glitter é muito feio. Cara. dois holográficos. Quando passa dois na roleta e não vem, é porque vem na próxima. Vem é porque vem na próxima. Da onde eu tirei isso? Não posso falar, mas estava brincando. <música> Já adesivos mais caros, rapaziada! Era... Aí ó, holográfico, mas da Blast não, da Blast não me interessa Continuando os adesivos, mais Ah, outro, outro holográfico, só que da Blast não, pô não, não quero da Blast, quanto que tá custando ele? Seis reais? Não, não me interessa não tá... ah, Aí ó, boa Holográfico da Vitality, aí sim, é mais legal né, não é grande coisa, mas é melhor já, Ó, 49, 49, eu pago o valor aí de aproximadamente 10 caixas. Os adesivos mais caros são os dourados de assinaturas de alguns jogadores em específicos. cápsula aqui dos adesivos dos times do Legends do Major poderia vir um furo dourado um furo holográfico não é o caso né não é o caso o nosso melhor drop até então tá de tipo holográfico 50 conto agora assinaturas dos Legends se eu tiro um simple dourado amigo eu fico doido aqui os holográficos já não interessam tanto eu acho a assinatura tem que ser dourada, mano. A assinatura dourada é o que pega, ó. Safe. Vai, Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Esse daqui eu nunca vi, Carla. Simpul, mano. Mas é o, o simples que não me interessa. Ou oh, poderia ganhar nesse vídeo dois adesivinhos dourados, mano. Dois adesivinhos dourados ia ser maluco. Tenho certeza que ninguém tá me vendo. Ah, mano... Um holográfico... Sinopse... Não deve ser caro, mano. Sete contos. Tá de sacanagem, mas bora, tem mais. Ó, oh, passou um dourado que eu vi, hein. Ah, não, mano. Que isso, cara, Golfo. Um adesivinho dourado, ó. Arte holográfico. Caraca, mano. Esse adesivo do arte ficou louco, hein? O cara fez um cachorro ali de perfil, velho. Que louco. É um, é um cachorro, né? Cachorrada. Cara, da hora. Quanto será que tá custando? R 66 reais. Mano, nosso melhor próprio até então. Eu queria um adesivinho... douradinho Zayu, joga muito, mas eu não te quero Zayu, não te quero, mano sem K.O. Drop Não é que eu não te quero drop, mas dá um normal, tá ligado? vem holográfico pelo menos Olha isso, mano Eu vou me matar, eu vou me matar Ai... Acabou, acabou os adesivos aqui de assinaturas dos Legends Agora temos 20 cápsulas da logo dos times Contenders E depois 20 cápsulas de assinaturas dos Contenders E aí, amigo, VSM Dourado vem pra nós Mas antes, em fluxo holográfico Aqui eu quero um fluxo holográfico Não quero a Phase Não quero a Phase Tá, ah, é. vou reclamar também, né? Mas acho que indico esse glitter Ah, esse adesivo aqui, eu vou mandar um pro Felipeira, outro pro Colex. fluxo. Caraca, veio o pior adesivo da caixa. <risos> passou um phase dourado, passou um fluxo holográfico, passou tudo que eu queria. Mas não veio nada que eu... né? Isso é louco. Não, mano. Holográfico. Se pai é o adesivo mais caro até então. Vamos descobrir? 50 conto. É, o Duarte holográfico ainda é mais caro. Ah, mais três, hein? Mais três, mais três chances de tirar aí um fluxo holográfico, não é o caso de agora. Eu não quero nem ver. Não quero nem ver. Só escutar pelo som do berimbau. Eu sei que foi algo. Mano, holográfico ou glitter? Glitter, né? Ah, e de 20 oportunidades nesse momento de tirarmos o VSM Dourado, mano. Eu quero o VSM dourado. É o meu objetivo. Ontem ele passou por nós e cara, tem como, tem como eu tenho como pegar ele aqui na tela. Não foi agora? Vamos continuar tentando, que uma hora, uma hora vem, eu acho. Tá osso! Tá osso. Ah não, mano. Que tosse, velho. Dá tá nem, tá nem pra ler o nome do cara, ó. olha isso. Que coisa feia, mano. Ah, mano. Rain. seis da manhã cara, eu pego um Phelps sem nenhum efeito, não é muito Cara, impressão minha, passou dois dourados ali Mas ainda assim não é interessante. Ainda assim não é o que eu quero. Ai, veio o PSL. Mas olha como veio. Eu vou comprar mais. Eu ainda tenho grana. Eu ainda tenho muita grana. Vamos lá, vou comprar. Vou comprar mais, mano. Eu vou pegar esse VCM dourado, cara. Mais 20. Mais 20. dourado. Mano. Eu confesso que se vier dourado e vier o Feng, eu vou ficar bravo. Ó, oh, dourado, acabei de ver. Tá bom, Eita! Ai. Ah, oh, da manga. I can't take no loss. I don't even know where they come. Mas é glitter, nada contra, mas eu não quero glitter Eu quero dourado, Estou investindo uma grana e eu quero retorno Todo mundo que investe alguma grana quer retorno Nossa, esse morcego do Kerrigan ficou ridículo velho. Chama, rapaziada, Tecno... Tecno 4 vou lá pronunciar mano, parece, olha que que é isso, o nome de empresa que vende produto tecnológico, quanto que está custando isso, não faço ideia, não, mano, eu, eu desisto disso, tipo. não é possível um bagulho desse mano, não é possível, de verdade, aí vem vai ser novo aqui, como pode mano? Vem um dourado de 24 conto, mano. Como pode, rapaziada? É brincadeira com a minha cara, mano. Olha, Green. Quanto custa esse do Green? Esse pai é mais caro que o dourado do cara da Demongols. Aí, ó. Quase a mesma fita. Eu vou tentar mais uma vez. Só mais uma. Vou comprar mais 20 de uma vez, vai. 40. 40. Valve, Valve, Valve Bonitinho, cara, ele é bonitinho, tá ligado? Laranjinha, não sei quanto custa, vamos descobrir agora 10 reais, aqui acabou, mano Aqui acabou Aqui literalmente acabou Não dá pra acreditar, né? só mais uma horroroso outro dourado esse talbano, 44 44 reais rapaziada uma bosta é inacreditável o meu nível de azar e assim eu abri papo de mano umas 200 cápsulas aqui pra ganhar dois adesivos dourados um de 40 e um de 20 reais eu não acho, eu, eu, eu e Ian não acho isso justo, legal Mas é a volta que manda, né, mano? Então, tipo, tô a mercê deles aqui Nossa última cápsula, tá, guys? Mano, é isso Quer saber, cara? Quanto que me sobrou aqui? Me sobrou 653 reais Vamos fazer o seguinte o que eu quero do VSM Vou comprar o adesivo do VSM Tá mais fácil Com o dinheiro que eu gastei, poderia ter comprado um monte Eu vou comprar inclusive. Dois. Um eu vou dar de presente pra ele. E o outro eu vou dar pra um de vocês. Vai no meu Instagram, siga meu perfil, manda o seu trade link e só. Mas tem que seguir meu perfil. E aí eu vou escolher algumas pessoas aleatórias. E vou mandar pra uma o adesivo do DSM. Dourado, óbvio. Pra outra esse adesivo dourado aqui que eu, mano, de verdade, não, não tô muito afim. E pra uma terceira eu vou mandar esse adesivo aqui. Então são três adesivos dourados pra três pessoas diferentes. É isso. Agora eu vou dormir, rapaziada, porque... Não rolou, simplesmente não rolou. Espero que vocês tenham gostado. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo do canal Pachorro337. Falou!